A trajetória de um homem de Deus é marcada por uma vida desprendida de desejos e ambições mundanas e temporais para se dedicar ao que é eterno e divino. É também marcada por sua fidelidade e determinação em defender a palavra da verdade. Além dos púlpitos, faz da sua família um lugar sagrado e na beleza dos joelhos dobrados, encontra as respostas e milagres. Lá, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15 diz Procure apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro E quem não tem do que se envergonhar E que maneja corretamente a palavra da verdade Sejam bem-vindos ao ADEC TV Um programa da Assembleia de Deus Caratinga Eu sou a Carol Sattler E que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês e hoje, aqui nos estúdios da ADEC, nós estamos recebendo o nosso convidado. Ele é pastor da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá de Ipanema. Acho que vocês já sabem mais ou menos quem é. E ele também é marido de Eunice. Ele é pai de três filhos, Rafael, Gustavo, Gustavo e Fernanda. Isso. Sei também que ele é avô e... Nós estamos recebendo o pastor Jander Magalhães Seja bem-vindo pastor Um prazer Carol, um prazer a todos que estão nos acompanhando Nessa programação da ADEC TV E é um prazer estar aqui com vocês Pastor, tem uma frase aqui que diz assim Pregar é cavar o, cora cavar o coração de Deus E tirar o alimento que ele tem para o seu rebanho <risos> Verdade pastor? Verdade, Cavar é, é pregar é cavar o coração de Deus e tirar o alimento que ele tem para o seu rebanho. É algo espetacular. Pastor, é, o senhor tem uma trajetória imensa, maravilhosa, principalmente, nós vamos falar um pouquinho dessa trajetória, um pouquinho da sua vida, principalmente no campo né, das missões. Sim, Carol. Temos um campo missionário muito grande aí, não temos? Temos. É, eu sou natural de Ipanema mesmo, e a certa altura do meu ministério, Deus me colocou é, envolvido com missões e esse envolvimento com a obra missionária mudou praticamente o foco do meu ministério né eu pastorei a primeira igreja a Assembleia de Deus de Ipanema como você disse mas nós temos também uma atuação e, no campo de missões em vários países ajudando missionários autóctonos né? do próprio país nós. Geralmente não enviamos missionários, nós aproveitamos os missionários dos seus próprios países. E temos aí um campo bem vasto. Nós vamos falar, aprofundar depois um pouquinho mais sobre okay. isso. Então, pastor, é interessante, vocês não levam missionários, vocês auxiliam já os que estão lá. Sim, aproveitamos os missionários que já estão no campo, porque é, fica mais barato o custo dele lá, ele não tem problema com o idioma, ele não tem problema com alimentação, porque ele já está culturado, é o seu próprio país. Então nós preferimos aproveitar eles lá no campo e utilizá-los para que eles possam realizar um trabalho nos seus próprios países. E a gente dá cobertura a eles. Pastor, é, a primeira pergunta que eu tenho aqui foi, aqui é, é pastoral. Quando o senhor né, descobriu esse chamado pastoral, Bom, a minha vida, eu nasci num lar evangélico, Sim. na Igreja Batista. Até os oito, 9 anos eu fui da Igreja Batista. Quando eu tinha para 10 anos de idade, meu pai foi para a Assembleia de Deus, isso em Ipanema. E com a ida dele para a Assembleia de Deus, eu o acompanhei. E acabei ficando na Assembleia de Deus, aos 13 anos de idade, fui batizado nas águas. Antes de completar 14, Jesus já me batizou com o Espírito Santo... E eu comecei a tocar na igreja, comecei a me envolver. Com 15, 16 anos eu já era professor de escola dominical. Me casei ainda né com Eunice, bem jovem, antes de completar 19 anos eu já estava casado. E aos 21 anos eu fui separado ao diaconato. E aí eu comecei a me apaixonar pela pregação. E em seguida, nove meses depois eu fui consagrado a presbítero. Fiquei nove anos como presbítero. E eu descobri que o meu negócio era o ministério, era o pastoreio e eu fui auxiliando é, por vários anos até em novembro de 2010 assumir a liderança da Igreja Assembleia de Deus de Panema a igreja que eu fui batizado nas águas, que eu me casei, que eu fui consagrado. Então, já desde bem jovem eu senti que Deus tinha um chamado específico para o ministério para a minha vida. Sempre teve essa paixão pela palavra? Pastor. Sempre apaixonado pela palavra de Deus, sempre aluno da escola dominical. Desde as EBFs, né, ainda bem crianças, bem criança ainda na Igreja Batista, eu era apaixonado com EBF e eu tenho versículos na cabeça, desde a minha infância, da escola bíblica de férias. Verdade, Vassão. Verdade. Então eu acho isso uma importância. Tem versículos que os professores falavam? Os versículos, por exemplo, o Salmo I, né? É, eu tenho, me lembro até hoje, eu tinha talvez seis anos, sete de idade E numa escola bíblica de férias eu guardei esse texto no meu coração, do Salmo I E me apaixonei pela palavra do Senhor E não, não tem outra coisa que me dá mais prazer A não ser do que ler, meditar e pregar a palavra Pastor, nossa segunda pergunta é, A gente sabe que o caminhar, né? Com Deus não é fácil. Sim. É maravilhoso, mas ele não é fácil. O senhor já teve momentos que pensou, eu vou desistir? Sem dúvida. Isso é uma coisa bastante natural. Né? Eu acho que um dos grandes desafios do obreiro, do líder, é conviver com chamada espiritualidade, unção um e humanidade. Porque a minha vocação, a minha chamada, a minha unção, a minha autoridade espiritual, não me isenta de continuar sendo ser humano comum. Uhum. Então, nós líderes, pregadores, pastores, nós somos seres humanos comuns. E a gente tem que lidar como ser humano comum, tem que lidar com altos e baixos, com ânimo, com desânimo. Tem dia que você está nas nuvens, tem dia que você está no, lá no vale, não quer saber... Mas nós não somos os únicos, né? A Bíblia fala do profeta Jeremias, Sim. profeta Chorão, uhum. que a certa altura do seu ministério, lá no livro de Jeremias, capítulo de número 20, ele mencionou um dia dizendo, eu não quero mais saber disso, eu não quero falar mais desse assunto. E quando ele disse isso, a Bíblia diz que foi como um fogo dentro dos seus ossos, e ele disse, eu não posso parar. Então assim, a gente convive com isso, às vezes desejo de voltar atrás, Medo, ansiedade, medo é, Será que vai dar? Será que vai funcionar? Mas isso é uma questão de humanidade De repente o poder da chamada so vai sobrepujando sobre você E você levanta a cabeça e diz Eu vou, não posso parar Porque tem muita coisa para fazer Mas tem dia que é difícil até orar, não é pastor? É, tem dia que... A gente só chora A gente só cho chora Desculpa, geme mas ainda bem que a gente tem o Espírito Santo de Deus como aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Mas vale a pena, vale a pena de servir ao Senhor e vale a pena desenvolver o ministério. E vale a pena cada segundo, tá, gente? Porque cada vale, cada deserto é um amadurecimento, né, pastor? Sem dúvida. E a própria Bíblia nos mostra que o Senhor Deus é Deus dos montes e Deus dos vales. Há um episódio na Bíblia que... Levantaram, levantou uma nação contra Israel e Israel venceu Aí o inimigo disse, no próximo ano nós vamos lutar com eles na, nos vales Porque o Deus deles é Deus das hum. montanhas Aí o Senhor mandou através de um profeta dizer Pode ir que vocês vão ter vitória E eu vou provar que eu sou Deus dos montes e Deus dos vales Assim é conosco Ele é Deus dos montes e Deus dos vales Deus, Deus dos dias de alegria, de gozo, de coragem Como é Deus também dos dias de fraqueza e de lágrimas e isso é muito lindo. Pastor, é, qual o maior desafio de ser um, um servo do Senhor? Um servo fiel, obediente? Olha, é, como eu disse agora há pouco, talvez um dos maiores desafios seja conviver com essa humanidade. Né? É o profeta que profetiza em nome do Senhor, dizendo assim diz o Senhor. Mas eu me identifico muito com Jeremias, que o meu temperamento eu sou... É, talvez um pouquinho fleumático, né? Fleumático. pensativo, é, introspectivo E o Jeremias certa vez ele disse no capítulo de número 9 Ele disse, ah, se a minha cabeça transformasse em água E os meus olhos em duas cachoeiras para me chorar A sorte dessa nação e, e aí em seguida ele diz o seguinte Ah, se eu tivesse um, uma tenda no deserto para me poder fugir para mim não, não estar envolvido com o que está acontecendo aqui. Isso ele demonstrava essa humanidade. Mas ao mesmo tempo ele se sentia cheio da presença do Senhor e levantava a cabeça e continuava profetizando. Então eu penso que o grande desafio na realidade é desenvolver uma vida de intrínseca comunhão com Deus, porque isso vai te fortalecer quando você se sentir abatido, essa presença de Deus, esse caminhar com Deus, vai fazer você levantar a cabeça e prosseguir. E ver que não dá para olhar para trás, porque aqui é para frente. É para frente, né? Hum. Eu acho também que essa luta contra a carne mesmo, nossa humanidade, é a mais difícil. É um desafio. É um desafio. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece. Todos os dias, né? Eu acordo pela manhã e ultimamente vai ser, ô oh, Senhor, obrigado por ter derramado Sua misericórdia mais uma manhã na sem minha dúvida, vida, na minha casa. em dúvida. E pastor, eu sei que o Senhor já teve inúmeras experiências com o Senhor. Várias, várias. Mas tem alguma mais marcante? Eu sei que todas são, mas tem Sim. uma que a gente... Muitas experiências é, marcantes com o Senhor, né? No campo da pregação, eu não, não tem como enumerar quantas vezes eu me senti ser voz de Deus. Entendeu? Receber do Senhor e transmitir. Nas minhas viagens missionárias, eu já tive muitas experiências de ver o sobrenatural de Deus... Entendeu? Agir de uma forma tremenda. Por exemplo, uma vez eles não deixaram eu entrar num determinado país. Uhum. E eu fui para a oração e o Senhor falou, tu entrarás ali sem impedimento algum. E eu cheguei naquele país, eles não me pediram documento, não me pediram nada, a porta abriu e eu vi como o Senhor estava comigo naquele país. Mas essa questão de experiência, eu sempre gosto de mencionar algumas situações que marcaram muito a minha vida, dentre elas foi outubro de 2000 eu era empresário, eu tinha supermercado depois eu tinha vidraçaria, eu trabalhava com vidros e eu precisava de um sinal verde de Deus para me abandonar tudo e trabalhar só para o Senhor e em outubro de 2000 o Senhor usou um servo dele, até o pastor Marcos Feliciano na cidade Coronel Fabriciano e o Senhor me disse que eu deveria abandonar tudo, o Senhor me disse cuida da minha obra e eu vou cuidar da sua casa. Esse dia foi para mim muito marcante porque eu entendi que Deus estava me querendo só para Ele, entendeu? Para dedicar inteiramente, deixar tudo do lado material e viver dele, dependendo dele e para ele. Isso marcou muito a minha vida. E eu voltei para Ipanema e uns três meses depois Deus mandou uma irmã na minha casa, uma irmã alta, negra, forte, dizer Irmão Jander, irmão Jander e mãe Eunice O Senhor mandou aqui para dizer para vocês Que como Ele cuida dos pássaros Ele vai cuidar de vocês Todos os teus filhos farão faculdade E eu me lancei nos braços de Deus em janeiro de 2001 em diante Fui trabalhar só para o Senhor E 20 anos passaram E Deus tem cuidado nos mínimos detalhes Esta foi uma experiência muito forte uma outra vez que o Senhor também falou comigo algo, isso foi dia 1 de novembro de 2010. Foi quando eu precisava voltar para Ipanema e eu estava com muita dúvida. E o Senhor falou comigo três coisas e uma delas que o Senhor falou, o Senhor me disse, empreste-me a tua vida e deixe o resto comigo. E eu, nesse dia, eu me quebrantei muito e fiquei pensando como é que um Deus tão poderoso que mede as águas dos oceanos na palma Problema. da mão, mede o espaço sideral, chegar perto de alguém tão pequeno, tão ínfimo como a mim, e dizer, dá para você emprestar sua vida para mim? Esse dia foi muito marcante também, Carol. São momentos especiais. É a misericórdia e a graça dele sobre nós, né, pastor? É, é sem dúvida. E eu acho tão interessante o senhor lembrar né, exatamente o dia, né, o mês, o ano... <risos> O meu marido é assim também, ele tem as datas muito específicas. Sim, são coisas fortes na nossa vida que realmente marcam. Pastor, o senhor tem três filhos, quantos netos? Eu tenho três filhos, o Rafael mais velho, o Gustavo é. do meio, a Fernanda, a Caçula. Tenho duas netinhas e tenho uma para nascer em fevereiro. Então, são três meninas, três, três netas que o senhor... Eu tenho a Isabela, a Gabriela, que é a mais velha, a Isabela, e agora vai nascer a Helena. Filha do meu filho do meio. Do Gustavo. Do Gustavo. Vamos entrar no campo das missões. Vamos falar do trabalho, eu conheço, conheci um pouco né, assim, do senhor falando em alguns momentos sobre a, o, o seu campo em Cuba, mas eu sei que o hum. senhor tem frentes missionárias em Cuba, na África, no Paraguai, e o senhor, agora, antes das gravações, me falou mais alguns. Sim, nós ajudamos também a República Dominicana e o Haiti. Já tem mais de oito anos que a gente ajuda a República Dominicana e o Haiti, mandando ofertas regulares, todos os meses. Mandamos uma ajuda também para o Chile, mandamos uma ajuda para Moçambique, uma ajuda para o Timor-Leste, ajudamos também um missionário no Amazonas, ajudamos também no, no, é, no Nordeste do Brasil no Rio Grande do Norte. E são várias frentes que nós ajudamos. É, mas o maior projeto é o Projeto Cuba. Depois do Projeto Cuba vem o Projeto Paraguai. E Guiné-Bissau também é um projeto muito lindo, porque nós ajudamos o missionário José Elson. E é um trabalho interessantíssimo, porque ele trabalha com crianças. Com crianças. A gente ajuda a alimentar 3 mil crianças em escolas e igreja porque é igreja... Evangeliza e alfabetiza. É um trabalho maravilhoso também em Guiné-Bissau. E, e o maior projeto é Cuba. É Cuba. Pastor, do campo das missões. É, qual a maior dificuldade encontrada nesse país? Eu falo assim, eu falo até de governos, né? Alguns países têm, como na África, é um pouco mais complicado. Sim. É... Eu diria que hoje é, a maior dificuldade, por exemplo, a gente enfrenta em Cuba por ser um país comunista. Alguns detalhes que eu não posso falar, mas há hoje uma liberdade vigiada, já foi muito pior. Eu cheguei em Cuba há 16 anos e 9 meses atrás, aproximadamente. Então era muito mais difícil, é, era muito mais rigoroso. Hoje já está havendo uma abertura... É maior, Mas a igreja tem uma liberdade vigiada em Cuba Em Cuba. E é um projeto muito grande Hoje nós enviamos ajuda para 765 famílias em Cuba 765, 765 missionários Esses missionários são nativos Porque em Cuba você não pode mandar um missionário para lá Tem que ser da terra Você só pode morar em Cuba em duas situações Se você casar com um cubano ou vice-versa Ou se você for um estudante mas eu não posso sair daqui, a partir de ano que vem eu vou morar em Cuba, não. Não é assim, né? E a igreja tem uma liberdade vigiada. Mas pensa numa igreja feliz, numa igreja alegre, numa igreja que cresce. Porque está provado né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E e muita gente fala assim, ah, né, a gente ouve esse questionamento, porque a nossa Assembleia de Deus vem, né? Assembleia de Deus, missões. Uhum. É, por que não fazer missões no Brasil, fora, esse questionamento o senhor também já ouviu? Sim, muitas vezes. Alguém chega e diz assim, por que, que eu vou mandar dinheiro para a África? Por que, que eu vou ajudar o Haiti? Por que, que eu vou ajudar Cuba? Se eu não estou evangelizando nem Ipanema, nem Caratinga nem a minha própria cidade. Aí eu penso da seguinte forma, se não está evangelizando a própria cidade, o problema não é de Deus. O problema é da igreja. Porque a ordem é tanto em Jerusalém é. como em toda a Judéia, Samaria, até os confins é. da terra. Então, assim, para cada um Deus dá um ministério, Deus dá um foco. A mim me deu Deus me deu um, um ministério transcultural. Eu, eu nunca morei no outro país, mas eu, é, fazendo missões, mas eu é, sou canal para chegar recursos a esse país. Só que eu não negligencio o evangelismo na nossa cidade também, não. A nossa igreja é uma cidade de Ipanema, tem 20 mil habitantes, nós temos 43 congregações. 43? 43 congregações. Para uma cidade pequena, é claro que não se compara com Caratinga, né? Com o Campo de Caratinga. Nós temos 43 congregações, nós temos, nos últimos anos nós batizamos 800 novos convertidos. Nós temos dentro da cidade de Ipanema cinco congregações e ajudamos aqui dentro do Brasil também. Então, assim, esse negócio, ah, a gente não está evangelizando aqui por que mandar dinheiro para outro lugar. Ou porque ajudar outro lugar. Eu acho que é desculpa de quem não faz aqui e também não faz lá. É dever nosso fazer, tanto aqui como lá. Como lá. Pastor, nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta e vamos retomar esse assunto das missões. Ok. <risos>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 Estamos de volta no nosso segundo bloco, com o pastor Jander Magalhães. Pastor Jander, a gente estava falando sobre missões, né? sobre as dificuldades que a gente encontra se seu setor Cuba. Mas quando eles falam assim, ah, vocês estão fazendo missões, mas missões não é só ir e pregar a palavra, é verdade isso. Você Sim. precisa ver a necessidade daquele momento, daquelas pessoas, também é ajudar, dar tá? esse Sim. apoio. Sim. O senhor explica melhor um pouquinho para o pessoal isto. É, a, a, o projeto missionário, ele leva, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Mas, paralelamente, o, o junto e ao mesmo tempo, você leva recursos para dar uma condição melhor de vida também. Que é o caso da África. A gente manda o salário para o missionário, mas a gente manda o dinheiro para ajudar a comprar o arroz, comprar o amendoim, que é uma comida que eles usam muito lá nas ilhas chamada Ilhas, é um conjunto de ilhas, chamado Ilhas Bijagós, em Guiné-Bissau. E, além disso, tem escolas. Nós ajudamos a pagar os professores, nós ajudamos a comprar medicamentos, porque em cada ilha tem lá uma microfarmácia, lá para poder socorrer. Então, a obra missionária ela não caminha só com a pregação. É, paralelamente, você leva, manda recursos também, para dar uma condição melhor de vida àqueles que estão recebendo o Evangelho entendeu Isso é muito interessante, esta, esta visão de auxiliar para tirar aquela, as pessoas, também aliviar pelo menos um pouco a dor e o sofrimento da fome, da doença. Sim. Esse também é o papel da, da obra missionária. E nós estávamos falando anteriormente sobre a questão de dificuldades. Né? Às uhum. vezes a dificuldade da obra missionária ela nem é tanto lá fora, ela é mais dentro. Porque o maior impedimento da obra missionária... Para te falar a verdade, nem é o diabo. O maior impedimento da obra missionária são pessoas que não têm a visão da sua responsabilidade diante do reino. De servir. De servir. E se a gente não tem essa ideia de servir, a gente não descobriu o verdadeiro propósito do, do cristão. Às vezes a gente diz que missões é ir, orar e contribuir, mas missões também precisa ser um estilo de vida. O nosso modo de viver, a nossa maneira de viver, precisa refletir o brilho do Senhor em nós e esse desejo de socorrer a outras pessoas com o Evangelho e também com a manutenção, como eu acabei de dizer, ajudando financeiramente com escola, com medicamentos, com alimento. E nós temos essa visão também desse socorro. O senhor falou que também agora está no Haiti. Sim. E lá, lá também foi complicado, pastor? Sim, nós temos um casal de missionários lá, né, o missionário Valdevino e a Carla, eles estão lá há muitos anos, parece que 12 anos que eles estão lá. Então, eles moram na República Dominicana e coordenam uma escola no Haiti. Então, a gente manda um recurso mensal para ajudar na manutenção. São 420 crianças que eles é, alfabetizam e dão também alimentação, ajudam na alimentação. E é um casal muito abençoado, as dificuldades são grandes lá, a dificuldade... No mundo espiritual no Haiti, né é muito pesado o mundo espiritual. Mas a igreja está fazendo um lindo trabalho lá. E nós estamos somando com a Carla e o Valdivino. E existem outras missões no Brasil que ajudam lá. Mas eu tenho ajudado esse casal já há muitos anos. Há muitos anos. E o Paraguai, pastor, fala um pouquinho do Paraguai, né, assim, eu, eu sei um pouco, né, desse, do seu campo lá em Cuba, mas eu fiquei curiosa a respeito do Paraguai. É, o Paraguai, nós estamos ajudando, é, nós temos um representante lá que é o pastor Enio Alberto Sheibli. Ele é um brasileiro, nasceu no Brasil, mas ele está no Paraguai há muitos anos, e através dele nós ajudamos 14 missionários, e... Nós temos uh, outros missionários que nós ajudamos, temos o Blas, temos a Sara, temos outros projetos que nós ajudamos lá. Mas o interessante do Paraguai também é que nós temos alguns missionários que trabalham especificamente com crianças. E eu amo apoiar missões que trabalham com crianças. Eu aprendi ainda há muito tempo, e, a, e acho isso muito interessante, aprendi há muito tempo atrás, melhor dizendo, que se você ganha um idoso para Jesus, Carol, você ganha uma alma para o céu. Você ganha um idoso para Jesus, você ganha uma alma para o céu. Se você ganha uma criança para Jesus, você ganha uma alma para o céu e uma vida inteira de serviço para Deus. Então a gente investe em trabalho infantil, com fantoches, com apresentações e fazem festinhas com eles. E tem sido uma benção. Muitas crianças têm sido atingidas, alcançadas no Paraguai. E de vez em quando a gente vai para fazer uma, uma visita específica aqui o Paraguai, que está bem perto do Brasil, e dar esse apoio bem próximo a eles. E uma criança, ela convertida, ela com Jesus, ela modifica um lar, né, pastor? Modifica um lar, modifica uma cidade, modifica um mundo. Um, mundo. um adulto verdade, também, mas a criança, ela é, ela é um pouco é mais especial. Bem especial. Não, é. é bem especial. Bem especial. É bem especial. E, e pastor, e essas missões, assim... Na África o senhor já chegou a visitar? Não, eu só mando ajuda todo só mês. Só manda ajuda. É, eu quero ir agora nesse próximo ano lá na África. Agora em Cuba eu já fui 18 vezes, no Paraguai não sei quantas vezes. E já rodamos bastante aí por esses vários países, mas... Sei que o senhor já esteve no México. No México, em alguns países da Europa, pregando. Aqui, né, na América do Sul e na Venezuela... E na Argentina E vamos por aí Realizando a obra do mestre e Enquanto não estamos lá, estamos por aqui E pastor, o senhor tem Tem algum, algum site Algum Instagram, algum lugar Que as pessoas quiserem saber mais Sobre as, suas, as frentes missionárias Que possa ir, possam olhar Querem ajudar Eu tenho o meu Facebook, né Pastor Jander Magalhães de Castro Tem o meu canal no Youtube Que é Jander Magalhães de Castro E tem o Instagram que é arroba Pastor Jander. Sempre eu estou postando alguma coisa relacionada à obra missionária, algumas breves mensagens e aí as pessoas podem ter uma panorâmica mais ampla aí sobre o nosso ministério de missões. Se quiser saber mais, se quiser ajudar. Exatamente. Uma Não. frase aqui em relação à obra missionária, eu ouvi do pastor Carlos José, o diretor da Vem Brasil, que é uma missão que eu sou ligada a ela também. Né? A Vem Brasil, ela é em Pirassununga, São Paulo, o diretor é o pastor Carlos José de Melo O Campo de Caratinga nos ajuda com 20 missionários em Cuba e através da VEM Brasil ajuda outros países também, o Campo de Caratinga. E o pastor Carlos falou uma frase que eu nunca esqueci. O pastor Carlos disse o seguinte, que a obra missionária ela começa difícil, fica impossível, aí acontece. Aí. Aí quando fica impossível, a mão do soberano entra, aí acontece. A obra missionária começa difícil, fica impossível, aí acontece. E pastor, agora nós vamos falar um pouquinho sobre esses últimos dois anos. Sim. Esses últimos dois anos nós vivemos, né, um período difícil, né. Tivemos que adaptar a um novo estilo, estamos nos adaptando, perdemos pessoas, sem dúvida, muitas coisas aconteceram pessoas né, queridas, pessoas amadas, e essa pandemia, o senhor acha que já é um aviso da segunda vinda de Cristo? Olha, sem dúvida alguma, né a Bíblia fala que uh, nós iríamos ouvir falar de guerras, de terremotos, é o que nós estamos assistindo, de pestes. guerras, e dentre isso também pestes. Na realidade é o seguinte, você dizer especificamente que a pandemia agora é sinal que Jesus vai voltar daqui... X dias. Nós não temos condições de pensar assim. Mas em relação à vinda de Jesus, é um conjunto de coisas que vêm acontecendo. E eu sempre gosto de pensar o seguinte, que devemos viver como se Jesus fosse voltar agora. Mas devemos trabalhar como se Ele fosse demorar a voltar. Então, ah, a pandemia chegou, então nós vamos dar agora uma parada, porque Jesus vai voltar, então vamos retrair. Não, eu acho que é hora da gente avançar, são sinais, esses sinais, né? sinais de guerra, rumores de guerra, terremotos, doenças, peças. é claro que são sinais, nós estamos vivendo a reta final da igreja, eu penso que Jesus está para voltar realmente a qualquer momento, no entanto, enquanto Ele não volta, eu acho que é um investimento na obra de Deus, é o que precisamos fazer, é estar aqui com vocês, é dizer que Jesus vai voltar, e não importa se... Vai ser hoje ou daqui a 10 anos, nós vamos trabalhar. O importante é estar preparado para que isso não nos apanhe de surpresa. O senhor é. falando, aí fica, a pandemia apareceu assim, né? Não, Jesus está voltando, vamos parar. Não. E não, nós temos Porque que continuar. muita gente achou que a igreja, é... durante o período da pandemia, alguém disse assim, ah, o é, um diabo, e através da doença, conseguiu fechar a igreja. Não, que ficaram fechados foram templos. A igreja não ficou fechada. A igreja continuou aberta. Pelo contrário, no período que o, os templos ficaram fechados, quantas igrejas foram abertas nos lares? Nos lares. Casais que não oravam mais, culto doméstico não, não fazia mais, voltou a orar. Eu, durante o período da pandemia, eu e a minha esposa Eunice, nós lemos o Novo Testamento todinho. Sim. Pegamos de Mateus Apocalipse, aproveitamos o período da pandemia, não tem culto no templo, mas tem culto em casa. Então, assim, a pandemia não fechou a igreja, a pandemia fechou por um período templos, mas a igreja continua aberta. E arrisco a dizer, e não tenho medo de dizer, eu penso que a igreja vai estar mais fortalecida pós pandemia do que antes da pandemia. E tenho um testemunho para dar aqui, Carol. Quando entrou a pandemia, alguém dizia, pastor, como é que você vai arrumar com a obra missionária? Como é que você vai mandar recurso para os missionários? Como é que a igreja vai fazer para sobreviver, para manter? Eu vou dizer para você, que surgiram mais ofertas no período da pandemia, nós conseguimos mais recursos para enviar do que antes. É um negócio inexplicável. Isso é o trabalhar do nosso Deus, né, é, pastor? É o então, trabalhar. Deus é Deus do impossível. Deus é o Deus que supre a necessidade do seu rebanho. E eu hoje estou muito mais convicto de que o Senhor está com a sua igreja em qualquer circunstância Quem está nos acompanhando agora pode ficar tranquilo Que Deus é especialista em mostrar o seu poder, a sua grandeza no meio da, de crises Deus é especialista em agir no meio de crises Ele é para a gente ver a mão poderosa dele mesmo Sem dúvida E saber que é ele e que não somos nós é Ele que faz. É Ele quem faz, é realmente. Essa, essa doença né, assustou muita gente. Realmente a gente... Perdemos pessoas preciosas. Perdemos, perdemos pessoas. Mas ao mesmo tempo também serviu para nos aproximarmos mais do, do, do Senhor e correr mais para os braços dEle. Eu também senti assim que... Eu me aproximei mais também, assim, eu tive mais tempo para o meu lar, para a minha família. A gente pôde conviver mais, eu acho que... Isso tava, essa esse mundo atual, isso, isso ficou um pouco perdido, né? Essa correria. Né? Essa correria. Até um pouquinho engraçado, mas alguém disse assim: que o marido chegou para a esposa e disse assim: ah, puxa vida, descobri que você é gente boa. <risos> Conviveu tão mais próximo. Tão mais próximo. É, é realmente. Qual ou quais são as marcas de um verdadeiro cristão? Esse tem. Sim, nós temos marcas específicas, né? nós temos a marca do sangue de Jesus na nossa vida, temos a marca da palavra, temos a marca da santificação, a marca da presença do Espírito Santo de Deus, mas eu penso que uma característica que marca a vida do cristão, como nós estávamos falando agora há pouco, antes de começarmos, é a questão da obediência. Quando você está disposto a obedecer ao Senhor, não importa onde Ele vai te levar. Importa com quem você vai estar. Eu gosto dessa frase de dizer que não importa para onde, importa com quem. E esse estar com o Senhor, obedecendo a sua palavra, implica estar indo onde Ele quer nos levar. Eu, eu sei que as minhas pregações, as minhas palestras, as, sempre que eu faço os meus estudos, eu vou pregando, pregando, daí a pouco eu chego lá em relacionamento com Deus. Para mim, a grande marca de um servo do Senhor é andar com Deus. Andar com Deus. Andar com Deus caracteriza sucesso. Eu fico me lembrando de Abraão. O Senhor diz, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da sua casa e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não sabia para onde, mas sabia com quem. Ele deveria desprender de tudo, tudo. para se jogar nos braços do Senhor. Então, a maior característica de um servo do Senhor é aquele que está disposto a andar com ele. E quando você está andando com ele, fazendo a vontade dele, você se joga, você entrega, você dá tudo a ele. E quando você se entrega e dá tudo a ele, não haverá nada na sua vida que não vai ser dele. Não é verdade? Então, aí você vai obedecê-lo com alegria, você vai caminhar na direção, você vai fazer a vontade dele e, acima de tudo, fazer tudo de forma que o nome dele seja glorificado é deixar ele ter o controle total total controle total que a gente pensa assim eu vou deixar mas isso aqui eu ainda ah essa reserva aqui não é melhor <risos> deixar ele tomar conta de tudo eu tenho experimentado isso isso é muito assim é nítido né pastor a gente vê é, né a gente vê pelo seu ministério a gente vê pelas obras pelo por todo esse campo missionário Por toda a sua trajetória e pastor para a gente encerrar é, nosso tempo está acabando, o Senhor ainda aqui tem, vai pregar ainda. Eu queria que o Senhor deixasse um recado, uma mensagem para o pessoal de casa. Bom, eu quero deixar aqui, aproveitar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 24. Que a nossa é, entrevista aqui caminhou um pouco de dar o testemunho né, do que Deus fez na minha vida, do que Deus uhum. está fazendo. E eu fico muito empolgado quando eu vejo pessoas querendo se jogar nos braços do Senhor para ser um instrumento nas mãos dEle. E eu vou terminar deixando Atos capítulo 20, versículo de número 24, que diz assim, Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quando você prioriza Deus na sua vida e não tem a sua vida por preciosa, você sente que nada lhe faz falta, porque o Senhor preenche tudo na sua vida. Ele é tudo em você, você vive para Ele, e quando você vive para Ele, automaticamente, a sua casa, a sua família, tudo aquilo que envolve você, recebe as bênçãos. É como se você jogasse uma pedra numa lagoa, ela cai e vai formando pequenas ondas. Então a bênção de Deus na sua vida, de você que está envolvido com Deus, não tendo a sua vida por preciosa, mas deixando que cumpra o um ministério, a chamada que Deus lhe fez, aquelas pessoas que estão à sua volta, elas vão sendo abençoadas como pequenas ondas. E eu posso dizer que eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor, temos um lar feliz, vou fazer 40 anos de casado agora, 40 anos. É, de casado agora em 17 de outubro, e posso dizer que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena caminhar nos... Passos dele e fazer a sua vontade. Pastor Jande, muito obrigada, a DEC TV agradece pelo seu tempo, pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe poderosamente, o Senhor e toda a sua casa, seu ministério. Muito obrigado. Leva o nosso agradecimento, o nosso abraço, Eunice. Obrigado. obrigado. Quer falar, padre? Eu que agradeço e que o Senhor esteja abençoando a cada um que vai assistir essa entrevista e que de alguma forma você possa ser abençoado. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado à equipe. Eu termino aqui. Deus os abençoe e até a próxima edição do ADEC TV. Recados, não mais lembrarei Oh, Lembrarei